A paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Quem está falando é o pastor João Sampaio. Hoje eu quero falar de um negócio muito interessante. Se você não é inscrito no canal, inscreva aí do meu lado esquerdo do vídeo, tem um botãozinho escrito inscrever-se, inscreva aí, dê um like, isso ajuda muito o no nosso trabalho. Ajuda a gente a divulgar o Evangelho, ajuda o canal a crescer. E não quero que você pule esse vídeo sem ver a conclusão. Fique até o final. Eu fiz uma pesquisa no YouTube e eu achei só um vídeo. Vou... Eu esqueci o nome do pastor, mas eu vou ver se eu consigo achar de novo. E deixo o link na descrição. É, somente um vídeo que eu achei falando da fortuna da possível fortuna de Jó amém? vamos lá a Bíblia diz no livro de Jó capítulo 1 versículo de número 1 a seguir diz havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó este homem era sincero reto e temente a Deus e desviava-se do mal nasceram-lhe sete filhos e três filhos, eu vou ler mais dois versículos para a gente comentar. E era o seu gado, Jó 13 e era o seu gado sete mil ovelhas. Grave isso, sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. E também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era um. Maior do que todos do Oriente. Eu só vi um vídeo no YouTube desse tema, por isso eu coloquei na capa do vídeo que é inédito, realmente. Só achei um vídeo que fala desse assunto no YouTube. É interessantíssimo você ver falar sobre isso. O livro de Jó, resumidamente, para não ficar muito comprido o vídeo, trata de, da aprovação de Jó, sem saber de nada ele está sofrendo, e Deus permite que Satanás, a família de Jó, e a financeira a família de Jó, e a saúde de Jó, são as três áreas que Satanás toca, e mesmo assim a Bíblia diz que Satanás toca, e mesmo assim a Bíblia diz que Jó não nega ao Senhor. Mas, a fortuna que Jó perdeu. Porque tudo que tem, tudo que Jó tem, nós não, não conseguiremos calcular. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. O Oriente é enorme. Compõe, é, se não me engano, 7,2 milhões ou bilhões de metros quadrados. Mas, a Bíblia descreve... A Bíblia descreve o que ele perdeu. E aí, o que, que eu fiz? Eu tenho os dados. Eu tenho os dados contábeis. Que alguém fez questão de anotar no livro de Jó tudo que ele perdeu. Não tudo que ele tinha, mas o que ele perdeu. Era o homem mais rico do Oriente. O que o homem mais rico do Oriente perdeu? Na prova financeira. Foi no, na permissão com a permissão de Deus, o que, que ele perdeu? Jó perdeu sete mil ovelhas. A conta que eu fiz, vou ver se eu consigo colocar em um dos lados do, do vídeo aqui, essa conta. A conta que eu fiz, sete mil ovelhas. Eu achei na internet pessoas vendendo ovelhas gordas, grandes por mil reais, novecentos reais, é, tem até de vai, valores muito maiores, mas eu não quis ir ao extremo, né, para que o crítico não não diga exagerou demais. Mas eu achei na internet ovelhas sendo vendidas por mil reais. Se as ovelhas forem vendidas por mil reais, J tem sete mil ovelhas que a Bíblia diz que ele perdeu todas, a sete mil a mil reais, dá 7 milhões de reais, 7 milhões de reais, depois a Bíblia diz que Jó tinha 3 mil camelos, quando eu cheguei para fazer a contabilidade dos camelos, eu fiquei pasmado com o valor, para mim camelo era um animal considerado barato, o camelo, na Arábia Saudita, os mais baratos chegam a 200 mil reais, 198 a 200 mil reais cada camelo. Há pouco tempo um apaixonado por corridas de camelos chegou a pagar, é, se eu não estou enganado, 30 milhões em parece que 3 ou 4 camelos. Então era uma fortuna enorme. Se eu fizer essa conta colocando abaixo da média, acredito que Deus deu para ele só coisa boa, muita coisa boa. mas colocando abaixo da média, nós teremos uma conta de 3 mil camelos a 200 mil reais cada um, que vai dar 600 milhões de reais, mais 7 milhões das ovelhas. Depois, 500 juntas ou 500 duplas de bois. 500 duplas ou 500 juntas de bois vai dar mil bois. Haja visto, que estou colocando bem abaixo, mas era mil bois de canga, que puxava o arado. O valor é extremamente maior. Mas eu coloquei no valor de mercado, hoje, 2022, Brasil. Valor de mercado hoje pelo preço da roupa pelo preço do quilo, chega a mais ou menos 10 mil reais um boi gordo De mais ou menos 30 rouba. 10 mil reais. Se já perdeu mil bois a 10 mil reais cada um, deu 10 milhões somente em bois. Não pula o vídeo. No finalzinho vou falar. O valor total, se você está gostando do vídeo, sei que é um canal desconhecido, pouco conhecido na verdade, chegando na meta de mil inscritos, mas se você está gostando dos cálculos, por favor, a gente, quando eu não tinha canal, nem fazia conta disso, mas é muito importante que a gente dê um like, é importante que a gente faça um comentário, faz um comentário aí se você está gostando do vídeo, faz aí um comentário se você está gostando do vídeo, porque se esse vídeo não bater a meta que estou esperando, eu não vou mais gravar vídeo nesse segmento. Então, preciso que ele bata a meta para que eu continue. Se você está gostando, clique no, no like, inscreva aí no canal do Pastor Juvan. Com isso, a gente vai longe. A Bíblia diz que ele perdeu 7 milhões em ovelhas, 600 milhões em jumentos. Lógico que são dados... Aproximados, tá meus amados? São dados aproximados em valor de reais hoje. Né? Não na moeda do tempo dele, que é o tempo dos patriarcas. Mais ou menos no tempo do patriarca Abraão. Mas é, eu estou atualizando para a moeda de hoje para que nós tenhamos um cálculo daquilo que ele perdeu. Mesmo assim a Bíblia diz que ele foi fiel. 7 milhões, milhões em ovelhas, 600 milhões em camelos, 10 milhões em bois. Sem contar, sem contar os jumentos, porque o jumento é um animal considerado barato, quando paga muito, paga 100 reais, desconsiderando, a Bíblia diz 500 juntas de jumentos, 500 jumentos. Desconsiderando isso, sabe qual é o valor, sabe qual é o valor do patrimônio que Jó perdeu? A Bíblia diz que Satanás testou a fé de Jó. A Bíblia diz que Satanás pôs a fé de Jó em prova. A Bíblia diz que Satanás disse, é, lógico, que Jó te ama, Deus. Ele é cercado de bens financeiros. Ele tem dinheiro, ele tem moeda, ele tem animais, ele tem tudo o que ele precisa financeiramente falando. E sabe qual que é o valor do patrimônio? Aproximadamente 617 milhões de reais. Mais de meio, mais de meio bilhão de reais. Quase um bilhão de reais. 617 milhões aproximadamente, o Jó perdeu. E ainda assim a Bíblia diz que ele Fique em pé, rasga o manto, rapa a cabeça, se prostrou e adorou, dizendo, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amados, em algum canto do vídeo aqui, provavelmente, nas laterais direita e esquerda, vai aparecer vídeos que vou deixar indicativos para que você conheça um pouco mais do meu canal. Se você gostar, se não gostar, não tem problema. Se você gostar, achar que devo continuar gravando esse tipo de vídeo, se você interessar, dizer, não, pastor João, gostei disso. Continua gravando um vídeo dessas curiosidades bíblicas. Faz um comentário, compartilha o link que está embaixo, no Facebook, em outras redes sociais. Amém? Deus abençoe. Não sai do vídeo sem ver o que vai iniciar após esse, sem clicar nele, sem inscrever. E sem fazer um comentário, tá bom irmãos? Deus abençoe, muito obrigado a todos.